E Fantasma Bar, Oco, eu contra seno violante Mônica e Exultos, retornamos ao palco para os aplausos. E Fantasma Romã, Antico, eu contra seno Augusta Candiani e Exultos, retornamos ao palco para os aplausos. E Fantasma Art... Uvo, eu contraceno Luísa Leonardo e exultos, retornamos ao palco para os aplausos. E Fantasma Livre, em eu contraceno Judith Malina e expulsos, retornamos ao palco para os apupos. E... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois e, bom, e boa tarde para quem está assistindo agora uh, ao retorno à situação de live do, da nossa série aqui, Arte ao Vivo, hoje com Desconstruindo o Espetáculo, parte 2. Eu comecei, ainda não tem ninguém, não chegou ninguém ainda, então eu estou falando principalmente para quem vai assistir depois, mas eu comecei e... É, se por acaso entrar alguém, então vai saber, mas aí já passou. Eu comecei lendo um poema do chamado Casa da Ópera do Afonso Ávila, que é o um poema que ilustra a parte é, traseira do livro dele, né, que é o livro que eu vou comentar hoje, o Teatro em Minas Gerais séculos 18 e 19, e que vem a ser é, a continuidade da discussão que eu comecei com o Teatro de Anchieta e Euclides, ah, perdão, o Teatro de Anchieta e Euclides, não, o Teatro de Anchieta e Alencar, eu não sei por que, que eu peguei essa mania de falar de Anchieta e Euclides, eu acho que é por causa do Antônio Cândido, mas é, na, na live passada eu comentei o Teatro de Anchieta e Alencar, do Desce Almeida Prado, fiz uma série de observações, mas uma das observações que eu fiz, eu fiz várias observações contundentes, mas uma das, que, uma das coisas que mais me chamou a atenção é o, o generalizado tom de desdém que ele tem em relação àquilo que seria a produção espetacular, né, vamos dizer assim, no, na, no Brasil colonial. Né, coisa que não corresponde à verdade, como a gente pode ver no caso do... Afonso Ávila. Não quero dizer, obviamente, é, é, antes que já se coloquem pedras no meu caminho, que eu esteja dizendo que o, o Décio Almeida Prado foi um mentiroso e disse que não existia teatro no Brasil. Ele faz parte, na verdade, de uma concepção que eu também tentei descrever, que tem muito a ver com o ponto de vista. Da, da, do grupo a que ele pertence, digamos geracionalmente é, que é o grupo da revista Clima e tudo, que tem que ver muito com uma, a, a tal da teoria do ramo secundário que eu falei também aqui me referindo a Antônio Cândido, ou seja, a ideia não propriamente de que não teria existido, mas que Toda a produção artística brasileira só começa a existir de fato na medida que existe essa tese lá do e Sociedade do Antônio Cândido, existe a formação de um ambiente, ele chamou de ambiente literário. Né? Tese que, é, uma outra, um outro ponto de vista que eu esboço, que eu acho que o Afonso Ávila, de certa forma, também esboce, é, é, é, é, defende, é a tese de que, na verdade, há sim, tipo, de produção, mas só que você não pode usar o modelo europeu para avaliar isso. E a gente notou, sobretudo na parte final do, da prime, do, dos primeiros capítulos do Décimo Meio da, da Prada, a gente nota que o modelo é definitivamente o um modelo europeu. Né? Então, quando se trata de teatro também, o modelo é o modelo europeu. Como nós estamos aqui trabalhando em torno de uma ideia antropofágica, e, portanto de devoração do modelo europeu, construção de uma outra posição, e, ao mesmo tempo, e além disso, e com isso, uma posição decolonialista, no sentido de que a gente é, questiona aqui a visão europeia, é, evidentemente que é, não é possível concordarmos com esse ponto de vista. Então, é, aqui, é, eu faço uma comparação... É, muito favorável, inclusive, diga-se de passagem, coisa que não é meu costume fazer, muito favorável ao teatro, no sentido de apontar para uma definitiva presença do teatro no Brasil durante todo o período colonial. E, no caso do Afonso Ávila, ele se dedicou especificamente a isso, séculos XVIII e XIX, né? principalmente no século XVIII, né? uma presença cabal do teatro. O livro do, do, do Afonso, esse, esse, esse opúsculo, né, é, um, é um, um caderno, um livro, é um pequeno livro, é um livro de início de pesquisa, o livro é datado de 1976, 1978, perdão, e já resulta de uma pesquisa longa que ele vinha fazendo, mas que vai se adensar principalmente em, dois, é, em duas obras, O Lúdico e, Projeção, e as Projeções do Mundo Barroco, volume 1 e volume 2, Onde ele é, desenvolve com mais profundidade essa questão, que é a questão da, da, das festas, né? e da. da com, é, como é que ele diz? Da, da tendência festeira, poderíamos dizer assim, não sei se é exatamente esse termo que ele usa. Eu comentei isso com mais frequência, com mais, com mais detalhes, numa outra live que eu já mencionei. Na, no, no encontro passado e que eu vou colocar aqui no card depois de novo, que é onde eu discuto é, dois textos desses dois livros. Né? Esse me parece ser um texto que tenta mais atender a uma demanda de falar sobre o que aconteceu no teatro mineiro é, durante os séculos 18 e 19. Mas ele se preocupa, ao final do, do, do ensaio, em colocar uma cronologia do teatro em Minas que desmente, em grande medida, tudo aquilo que o Décio de Almeida Prado coloca. É, citando comentaristas visitando o Brasil e que fizeram imagens muito desabonadoras, e mesmo brasileiros que fizeram imagens desabonadoras e racistas, como foi o caso do Tomás Antônio Gonzaga, nas Cartas Chilenas, né, é, que faz o retrato lá das, das grandes óperas ditas por textos grandiosos, ditos por bocas de mulatos, né? faz, faz é, é, dissorar o seu sábio, né, o seu, o seu sabujo é, é, racista, mas é, o, o, o Afonso Ávila cita os mesmos autores, Saint né, que desdenhou da Casa de Ópera de, de, de Vila Rica, e, e, e Cláudio Mando da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, mas tem uma leitura diferente dessas coisas, quer dizer, ele minimiza um pouco é, a importância desses juízos, né, mostrando que, na verdade, eles é, são importantes para se identificar um posicionamento conservador né, e reacionário, mas evidentemente não são importantes porque seria uma historiografia, porque a historiografia desmente né, uma cena que seria supostamente sem atividades. Tanto que na cronologia do teatro em Minas, no período colonial, ele lista apresentações que ele pesquisou em vários, em, por várias fontes, inclusive por contratos assinados com companhias e coisas assim. Ele lista, ainda antes da existência da ópera de Vila Rica, em 1726, as festas alusivas aos casamentos dos príncipes portugueses. Em 1727, o bispo do Rio de Janeiro é, manda comediantes ciganos para Vila Rica, inclusive ele fala da importância dos ciganos, sobretudo quando ele fala aqui dos circos e das, dos teatros de fantoches que existiam também. Em 1733, em Vila Rica, é, tablado, armado, depois registra 1737 1740 em Sabará, depois 1737 e 1740 novamente em Vila Rica... 1743 na Vila do Carmo, 1745 em Conceição do Mato Dentro, 1748 em Mariana, 1748 a 1752 no Arraial do Tijuco, 1751 em Vila Rica, 1753 a 1771 no Tijuco, 1768 em Vila Rica, quando ele assinala que a 5 de dezembro o poeta Cláudio Manoel da Costa fez encenar no Palácio dos Governadores a peça de sua autoria, o Parnaso Obsequioso, em homenagem ao Conde de Valadares, e 1769, finalmente, quando se completam as obras de cobertura da nova Casa da Ópera, à Rua da Santa Quitéria, mandada a construir pelo contratador João de Souza Lisboa. Isso sem falar de mais uma quantidade enorme que vai se estendendo de 1770, tem várias entradas aqui, até 1821, né? E depois da independência ainda ele apresenta uma lista que se estende, né, com apresentações em Paracatu, o preto Diamantina, São João del Rei, Pitangui, Muzambinho, e que se estende até 1900 em Belo Horizonte, quando já é, já se tem a passa-se o período mudancista que é chamado mudancista que é da mudança da capital de ouro preto para belo horizonte a criação da capital da nova capital em belo horizonte e portanto a mudança do eixo de interesse do teatro né é, para belo horizonte também ele chama atenção algo que surpreendentemente o dessa mesa Prado não chama atenção provavelmente chamará é, é, conversará sobre isso porque eu não falei sobre a questão do teatro romântico aqui ainda mas o o, o próprio é, é, Afonso Ávila chama atenção para a questão da decadência do teatro, que já se dava, em grande medida, por uma questão também geopolítica, né, que tinha que ver com a mudança da cidade, e depois, naturalmente, com a aparição do cinema, ele descreve isso em mais detalhes, isso já em fins do século XIX. Assinala também algo que o Décio Almeida Prado não faz, a presença da dança, né, da, do teatro de marionetes, do teatro fantoche, principalmente as marionetes trazidas uh, pelo, pelos ciganos. Não é? uh, aqui, ele diz, na parte que ele fala disso, é possível que a introdução aqui de ambos os tipos de espetáculos se deva àqueles ciganos a que se referia em 1727, Dom Frei Antônio de Guadalupe, bispo do Rio de Janeiro, então, com jurisdição nas minas, ao pedir instruções ao santo ofício sobre como proceder com tais elementos que infestavam as povoações da capitania, principalmente instalados na Vila Rica de Ouro Preto, realizando com grande aparato comédias, óperas e morais. É muito provável que, com o, o ciclo da mineração que, foi, que enriqueceu é, é, quase que instantaneamente toda essa região, isso tenha atraído imigrantes e, e, é, de todos os tipos, inclusive aqueles dedicados ao entretenimento, quer dizer... Naturalmente, que todas as formas de entretenimento, né, se, se, se voltar o jogo, né, a prostituição, os ciganos trazendo as suas artes espetaculares, né, as suas artes eh, que poderiam ser eh, ao vivo ou não, mas, enfim, que ambicionava alguma espécie de eh, apoteose, digamos assim, cênica, né, da, das quais eles eram treinados por... por, por por sua tradição que remontava à Idade Média, que a gente já falou aqui dos teatros de carroção e tudo isso, isso tudo vaza e chega a uma província onde está circulando muito dinheiro. Essas comédias, é, diz ele ainda, eram provavelmente incluídas até em festas da igreja, pois outro prelado feminense, o Dom Frei João da Cruz, no curso de uma viagem pastoral a Minas, chegou a ameaçar descomunhão em 1743 os fiéis que nas comemorações religiosas compactuassem com esses e outros divertimentos. No que se refere ao teatro de bonecos, era ele entretenimento bastante vulgarizado no período colonial, havendo no tempo dos vice-reis vários grupos de fantochistas do Rio de Janeiro. Em Minas, Saint-Hilaire constatou a existência de um teatrinho de marionetes em Barbacena ao início do século XIX, quando já deveria ser muito popular também entre nós, e espetáculos das peças serão depois noticiados em várias partes da província, como os da Companhia Buringuela e da Companhia de Autômatos Mexicanos. Eu adorei esse nome, fiquei curiosíssimo de saber o que era essa Companhia de Autômatos Mexicanos. Mas, evidentemente, aí você tem, então, uma, uma presença de uma quantidade de coisas que são de, de eventos que, que desmentem a ideia de que nós vivíamos uma espécie de vida artística de ramo secundário. Se, porventura, não era correspondente ao padrão né, desenvolvido na Europa, de qualquer maneira, você estava diante de uma situação que era rica de cultura popular. E eu acho que é esse descortinho que o Alfonso tem de perceber o quanto essa presença da cultura popular está ali é, totalmente... É, é, colada à produção de uma arte elitista destinada a um determinado ramo da sociedade, que era efetivamente aquilo que, a essa altura, já se desenhava como teatro sério, que nunca era exatamente teatro, era mais é, ópera ou teatro musicado ou qualquer coisa assim. Mas, enfim, esse tipo de, digamos, entretenimento destinado a uma certa classe abastada e privilegiada como brilho social visto que não era possível, inclusive, você ter outra espécie de atração no CS, ou então você se dedicar àquilo que era produzido nos estamentos mais baixos da população, ou seja, aquilo que seriam os batuques dos escravos ou que seria qualquer espécie de diversão popular. Né? Junto com isso, essas outras coisas, né, que ao seu modo e com todas as dificuldades, esses setores da sociedade, mesmo aqueles sob rigorosa perseguição escravagista, né, mesmo esses setores eram capazes de vazar, de alguma maneira, dentro dessa, desse, dessa situação. Isso é a tese que ele esboça depois, vai desenvolver justamente no, no Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco, né, é, volumes 1 e 2, e que tem que ver com a história do triunfo eucarístico nesse mesmo é, vídeo eu, em que que eu já mencionei anteriormente, que é uma live antiga, eu falo mais é, longamente dessa dessa propensão para festa, que eu ia falando quase uma compulsão para festa brasileira, e aí ele fala trata o triunfo eucarístico da forma que ele trata aqui como espetáculo total. Né? E eu quis chamar atenção para isso, para a ideia é, dele de espetáculo total, porque ele diz, a essa altura, que em 1978, ele vai defender a ideia da existência de um teatro, por ser importante essa ideia, por demonstrar uma riqueza cultural mineira, e vai chamar atenção para essa ideia do espetacular. Toda a festa mineira da época é sempre um espetáculo total, mas, quando ele diz espetáculo total, acho que é bem pouco esse sentido negativado, posso dizer assim, porque não é propriamente dessa forma, mas, enfim, esse sentido questionável que eu tenho colocado aqui, né? e muito mais no sentido de Gesamtkunstwerk, de obra de arte total. Eu acho que arrisco dizer que esse é o sentido que ele quer falar. Mas, adiante, ele diz, teatro e religião unidos, como no já remoto elo dos primórdios da colonização do país, confundem-se, portanto, no amanhecer cultural de Minas. Quem fala um amanhecer cultural de Minas está interessado em pensar, portanto, o um amanhecer cultural do Brasil, né, e o entendimento do Brasil como é, algo que tem uma produtividade própria. né é, cada qual ao seu modo no desenvolvimento espiritual do homem montanhês. Vila Rica, mais que esfera de opulência, é teatro da religião, afirmava em 1734 o deslumbrado cronista do triunfo eucarístico, que não é citado pelo Décio da Prata. Né? É, esse documento do cronista do triunfo eucarístico é, é um documento que vai ser comentado né, é, pelo... pelo pelo Afonso Ávila mais longamente depois, mas não deixa ele de comentar também a presença do Manuel Botelho de Oliveira, que também foi comentado pelo Décio Almeida Prado, é, poeta nascido em 1636 na Bahia, e que ele comenta em termos um pouco diferentes daqueles que vocês podem ver no vídeo passado, né, o meu a, a, a minha resenha desse comentário do Décio Almeida Prado. Aqui o Afonso Ávila dirá sobre o Manuel Botelho de Oliveira o seguinte, ainda ali em plena vigência do tônus barroco, que insistia em repercutir entre o fausto decorativo dos templos e a tropicalidade solaringa dos engenhos, os ecos recentes da oratória de Antônio Vieira ou do verso de Gregório de Matos, é o teatro de Calderón de La Barca que predomina nos espetáculos realizados durante as três décadas iniciais do século XVIII. Quer dizer... Ele, inclusive, reconhece que, não obstante existirem textos do Manuel Botelho de Oliveira, o que predomina ainda é a encenação tardia, né? porque muitas vezes coisas tinham um espírito quase medieval, reencenadas tardiamente, por exemplo, e principalmente Caldeirão do Labarca, domina o século XVIII. Mas ele chama atenção para esse contraste né? Que é, da, da tropicalidade com a influência portuguesa, e reconhece a presença tanto do Vieira como do Gregório de Matos, não mencionados, né, sobre os quais silencia o Dessa Almeida Prada. Ah, os comentários que ele faz sobre ah, o triunfo eucarístico, estão, como eu dizia, então, baseados no, no relato do cronista, que é o Simão Ferreira Machado, né, é, nas festividades que se assinalaram em maio e junho de 1733, a inauguração da nova matriz do Pilar. O Afonso Ávila, ao longo de sua vida, chegou à conclusão que esse foi um evento inaugural da arte, e eu diria também, da arte ao vivo, né? na, na, nas Minas Gerais dessa época, e um evento inaugural para o entendimento da, daquilo que ele chama dessa propensão para a festa, que vai caracterizar o um modo de comportar-se mineiro e brasileiro né, ao longo do tempo. Essa visão que ele tem do triunfo eucarístico como um marco inaugural é muito interessante porque ela reverte a visão anterior de que o que poderia ser um marco inaugural seria a representação, no caso do teatro, por exemplo, a representação dos, a apresentação de peças feitas pelos jesuítas, não né? ou então um longo intervalo de tempo até que se consolidasse o um império brasileiro, que acontecesse a independência, ou pelo menos que acontecesse um ciclo do ouro que permitiu um relaxamento das imposições que não permitiam, por sua vez, a existência de uma vida cultural nas províncias brasileiras. De fato existiu isso, existiu evidentemente um crescimento mas há que se considerar alguns outros fatores que inclusive seriam fatores sociológicos importantes primeiro o crescimento de uma nova burguesia ascendente sobretudo no entorno da coleta real né? todos os personagens da Inconfidência Mineira Cláudio Manal da Costa Tomás Antônio gozaga Alvarenga Peixoto eram membros da elite mineira que é, é, fazia todo esse serviço da intendência. Mais ainda, é sabida a história que ele relata aqui, mas que o Décio Almeida Prado prefere não mencionar, que é a história do intendente Xavier, lá em, no, em Diamantina, que monta um teatro para a sua amante, né, que ele a, a, tem no Brasil, que é a famosa... É, Chica da Silva né? e durante o período de Chica da Silva há um teatro de repertório que se apresenta lá porque o intendente tinha muito dinheiro né? corria muito dinheiro né? então não se leva em consideração essa questão não se leva em consideração a frouxidão e os estratagemas os arranjos, isso está presente inclusive no filme do Bruno Barreto se não me engano, Chica da Silva está né? presente, Eu até pensei mas depois resolvi não colocar, por problemas que a gente pode ter de direitos autorais aqui no YouTube, mas há cenas no filme Chica da Silva, que tá o filme andou, de vez em quando some do YouTube, mas aparece novamente. Eu recomendo muito ver, porque a, o filme reconstrói com muita propriedade muitas cenas, é, é, uma boa parte das cenas que se passaram, e da própria estrutura do teatrinho, feito para a Chica da Silva, porque o teatro, por que isso? Porque o teatro fazia parte daquele conjunto de coisas, a sociedade literária, a sociedade litero-musical, que era um conjunto de coisas que fazia o brilho e a riqueza. É preciso que nós entendamos isso. Eu vou partir por um, por um exemplo de contraste para que a gente entenda isso. Na parte final do texto do Afonso Ávila, ele fala de um francês que ganhou dinheiro no final da década do, do século XIX em, em Ouro Preto é, com um gramofone. Como não existiam gramofones no Brasil, esse francês chegou com um gramofone e ele cobrava um determinado valor para você ficar durante cinco minutos ouvindo o gramofone. Não importava o que tocava no gramofone, mas era a máquina falante e as pessoas ficavam encantadas com isso. Por que, que as pessoas ficavam encantadas com isso? porque não havia outra coisa que pudesse produzir entretenimento, que pudesse produzir alegria do espírito, vamos dizer assim, de forma mais leve, que pudesse produzir, portanto, esse estado de arte que não fosse ou você se dedicar a festas populares, que era um momento de culminância disso, ou então você... É, é, se você pertencia a uma determinada elite, você contratava músicos para tocar modinhas e lundus quando isso era possível. Se você estava num lugar muito afastado dos centros onde circulava o dinheiro, isso, nem isso era possível. Né? Durante certo tempo, é claro que Vila Rica foi, a antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, foi uma cidade que teve essas características. E mesmo depois de ter, de ter perdido o status de capital, né, e o... o o Afonso Ávila fala muito saborosamente sobre isso, né? como é, é, Ouro Preto fez de tudo para se manter como capital, disputou esse, essa, esse, esse posto com São João del Rei, que também se esforçou nesse sentido, mas o que acabou acontecendo é que, efetivamente, a capital mudou para Belo Horizonte, uma cidade planejada, e o fato de a, a cidade de Ouro Preto ter estagnado fez com que ela se transformasse numa espécie de retrato né, do que era a... a, a a, a vida colonial né, paralisada no tempo. Esse retrato começou a entrar em decadência, de sorte que quando os modernistas, já na década de 20, do século 20 vão visitar a Ouro Preto, encontram ela despedaçada, caindo aos pedaços, abandonada, porque... Uh, o fluxo geopolítico tinha se modificado. Então, esse é um primeiro fator. Havia, de fato, uma vida cultural muito intensa e que precisava ser substituída permanentemente por novas coisas. O mesmo vai acontecer com a chegada do cinema e tudo mais. Em segundo lugar, há que se levar em consideração também que é, você tem, tendo essa ambiência das sociedades artísticas e tudo isso, isso não significava necessariamente que anteriormente não houvesse esforço nessa direção os esforços enfrentavam grandes dificuldades. Né? Era, na verdade, uma luta que passava pela luta nacionalista, mas a luta nacionalista, ou a luta pela independência, né? que no, no, no final do século XVIII acaba culminando com a inconfidência mineira, né? a luta pela independência é um processo que vai levar mais ou menos uns 50 anos e que vai envolver novas gerações vai envolver uma repressão violentíssima a essas novas gerações, mesmo sendo pessoas de extremo poder, né, estando situadas socialmente no, no topo da, da, da organização social, e uma organização social escravocrata, portanto, uma organização social toda baseada no trabalho escravo, né, mas, ainda assim, essas pessoas estavam no topo desse trabalho, dessa, dessa organização social, perdão, e essas pessoas faziam questão de... É, demonstrar, inclusive publicamente, a situação em que estava. Diga-se passagem que uh, ainda há um outro fator determinante disso, que é a convergência né, para essa situação, que é o fato de que, a partir da, da segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir do declínio do barroco e o avanço do neoclassicismo em arte na Europa, você tem também o avanço do despotismo esclarecido, o que vai afetar diretamente, né, vai ser um fluxo de influência direto né, na, na, na colônia portuguesa, nas colônias portuguesas de modo geral. E, demanda, e, e a onda pombalina vai repercutir no Brasil em governantes, em regentes, em administradores, em vice-reis de colônia, né? Uh, que vão uh, tanto exigir uh, um, um incremento do extrativismo, e é isso que explica, em parte, inclusive, a própria Inconfidência Mineira, vão tanto exigir o um incremento do extrativismo, um aumento de impostos, cada vez mais riquezas, para impor né, a sua vontade autocrática, como também vão exigir que a colônia se tente se equiparar à metrópole também em termos culturais, porque esses termos culturais são termos de distinção social. Hoje é muito difícil de entender isso, porque com a fragmentação que a vida moderna produziu, fez com, se, fez com que, inclusive, parecesse que o ramo das artes é uma coisa, isso a gente foi influenciado para um, o por um movimento internacional, uma coisa de boêmios, de artistas, quer dizer, essa, essa conotação do artista ou do artístico como uma coisa menor ou com uma coisa que é complemento, ou é cereja do bolo ou coisa assim, é algo que não existia nesse momento. Ou seja, todos os documentos que o, o, o Afonso Ávila vai é, compilando demonstram que, na verdade, o que se busca é justamente consolidar né, um poder também através da situação artística. Né? Eu comecei também mostrando isso aqui, entrou meio por acaso ainda agora, que é a fachada, até um aluno meu me perguntou, mas que, que, que fachada é essa? É uma fachada tão acanhada. É a fachada do, do, da Casa da Ópera de Ouro Preto. Né? E a Casa da Ópera de Ouro Preto, por exemplo, a culminância disso, construída num terreno inclinado, ela fica numa ladeira bastante íngreme, né? construída nesse terreno inclinado, a Casa da Ópera de Ouro Preto, é, entretanto, uma casa majestosa por dentro. É claro que a foto aqui procura valorizar isso, ela sofreu várias reformas, né? mas, é, e é claro que o tamanho dela é inferior, por exemplo, à, à, casa de Saba, à Casa da Ópera de Sabará, que já é um edifício plantado, como diz o Afonso Águila, é, plenamente em terreno, não é uma pequena fachada que se abre para dentro, mas, na verdade, a própria entrada já é... Já é bastante imponente, e dentro, evidentemente, trata-se de um teatro muito mais expandido, né? uma casa de ópera muito mais expandida. Né? Muito embora quem esteja, por exemplo, nesse segundo andar aqui, perceba que o teto é bem próximo, né? não tem aquela situação né, como as grandes casas de ópera, os teatros municipais que temos aqui em Manaus, ou, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, é um teatro bem mais suntuoso do que o teatro é, o, o, A Casa da Ópera de Ouro Preto. E é sobre essa Casa da Ópera, né, com essa forma tida é, como é, é, acanhada, vamos dizer assim, que o, os, os cronistas comentaram negativamente. Né? Ah, bom, o triunfo eucarístico, portanto, eu já falei outras vezes, então é, eu acho que é interessante mencionar é, uma coisa que também o Décio da Prado não fala, que vai ser as festas do Auro-Trono, que vão, vão, vão vir depois do, do da, é, triunfo eucarístico, e a, o teatro de circunstância. Diz ele aqui. É, Antes que as vilas mineiras se estruturassem em base de certa autossuficiência urbana, com autonomia de recursos humanos e materiais indispensáveis para o cultivo mais ou menos reguladas das atividades próprias de populações já socialmente amadurecidas, o teatro não teve é, maior continuidade. Singiam-se quase sempre as encenações dramáticas a fatores de circunstância, notadamente comemorações, a exemplo das celebradas em 1726, de datas excepcionais, como os aniversários ou bodas de reis, príncipes e nobres, bem como posse de governadores e outras autoridades, ou então a espetáculos picarescos de grupos ambulantes de ciganos. Vejam, ele não recusa o fato, como o Dess também não, é, assinala a mesma coisa que o Dess, da, da inexistência de uma movimentação é, de teatro nessa época, mas, ao mesmo tempo, ele chama atenção para a ligação que isso tem com a construção da urbana das cidades. Né? Tão memoráveis quanto as festividades narradas no Triunfo Eucarístico foram aquelas que se realizaram no ano de 1748 em Mariana. Vejam, novamente, ele, embora considere que isso ainda não é uma produção regular, isso, no entanto, tem importância. Essa é a principal diferença. Né? Quando se empossava o primeiro bispo da diocese, Dom Frei Manuel Emanuel da Cruz. Solenidades de igreja, espetáculos de rua, competições poéticas, audições musicais, desfiles alegóricos assinalaram os dias festivos em que a população da cidade, crescida de gente vinda de várias partes da capitania, manifestou seu júbilo pelo marcante acontecimento da história religiosa de Minas. Todo o aparatoso programa, então, cumprido, acha-se também descrito em livro publicado em Lisboa em 1749, chamado o Áureo Trono Episcopal, e que não deixou de destacar a presença do teatro em meio às cerimônias da igreja e aos divertimentos públicos. Nas noites de 29 e 30 de novembro, houve no Palácio do Bispo encenações poético-teatrais a ele dedicadas, sendo a primeira uma alegoria que tinha como personagens Apolo, as nove musas e Mercúrio, interpretadas por figuras vestidas à trágica e de riquíssimas roupas, acompanhadas por coro de música, enquanto na noite seguinte se verificou, segundo informa o cronista anônimo, a exibição de um ato cômico. Então, há registros de produções cênicas já nessa época, né, ainda com uma vaga construção, ou, ou ainda como um processo de instauração né, do poder colonial nessas regiões. As representações de circunstância patrocinadas, na maioria das vezes, pelas classes de advogados e oficiais da Intendência, mediante a ordenação dos Senados e das Câmaras, vão permitir-se nas vilas mineiras por todo... vão repetir-se, perdão, nas vilas mineiras por todo o período colonial, mesmo quando já se achava em funcionamento as chamadas Casas da Ópera. Ou seja, o hábito de fazer esse tipo de festa permaneceu, que passa a ser, em alguns casos, o palco natural das encenações comemorativas e gratulatórias. Ou seja, a construção da Casa da Ópera leva aquilo que é especificamente teatral para a Casa da Ópera, enquanto que a festa, de modo geral, continua acontecendo na rua. E a tradição permanece até hoje, pois na festa da Semana Santa, agora não nessa época de pandemia, mas as festas da Semana Santa, tradicionalmente ouro preto, isso se mantém desde aquela época, são, tem a decoração das ruas e tudo, que é um resquício, um saborzinho, uma leve lembrança daquilo que se fazia de forma muito mais suntuosa na, em época anterior. Em 1751, Vila Rica vive novamente uma temporada de euforia pública, Alardeando seus habitantes, o regozijo pela aclamação de Dom José I, entre missas solenes, corridas de touro, cavalhadas e comédias. Ou seja, outro dado importante para assinalar, que eu também já tinha chamado a atenção lá na live sobre o triunfo eucarístico e sobre o, o, uh, toda a questão que, o, que lá desenvolve o Afonso Águia, é que a festa é uma ocasião de imposição do, do poder colonial. Também, a festa é uma brecha pela qual até mesmo o batuque né, de proveniência africana pode acontecer em, em, em situação de extrema regulação, de extremo controle, mas também é o um momento de imposição dessa ordem colonial. Tudo junto. Né? O gosto teatral da gente mineradora começaria, no entanto, a apurar-se em promoções de nível mais sofisticado, reservadas, vejam que ele não, não, não esconde isso, há uma elite social e intelectual e realizadas até mesmo em recintos de mais limitado acesso, como o Palácio dos Governadores. Quem tinha acesso ao Palácio dos Governadores? Vejamos. É ali que Cláudio Manuel da Costa faz levar a cena, no dia 5 de dezembro de 1768, Parnaso Obsequioso, um, abre aspas, drama para se recitar em música, fecha aspas. O que significa que o Parnas Obsequioso, na verdade, é uma espécie de ópera. Né? E por ele escrito em homenagem ao aniversário do jovem governador Conde de Valadares. Por que ele fez essa homenagem ao Conde de Valadares? Né? Conde de Valadares vai ser importante para depois desenvolver né, uma, uma produção cultural, artística na cidade e vai ser importante, portanto, para que depois se conquiste a possibilidade de um espaço adequado para, inclusive, atividade teatral da cidade, entre outras coisas. E quando, em 1786, o dispositivo de festa de Vila Rica volta a ser acionado, em 1786, oficialmente dessa feita, em celebração dos disposórios do infante Dom João, futuro Dom João VI, o governador Cunha Menezes, o fanfarrão minésio das cartas chilenas, determina ao Senado da Câmara que os camarotes do teatro público, já a essa altura a Casa da Ópera, nas três noites de espetáculos cênicos, sejam repartidos às famílias e senhoras mais principais dessa capital. Então, naturalmente, era a classe dirigente branca, óbvio. Em São João del Rey, as mesmas reais festas de 1786 incluíam três óperas cantadas, levadas na Casa da Ópera, já então existente na vila. Também em Sabará, as exibições teatrais de, de motivo gratulatório evoluem das montagens improvisadas em palcos armados em praça pública para apresentações mais cuidadas, nas quais vai transparecer uma elevação de gosto e recursos artísticos. Isso tudo ele acompanha através da documentação que ele vai analisar e que está reproduzida né, no final do livro, uma série de fotos né, que, dão, que demonstram alguns dos documentos que ele consultou. São várias páginas disso. Uh, se nas festividades de 1796 alusivas ao nascimento do Príncipe da Beira, os números dramáticos ainda se realizavam ao ar livre, com a presença de todo o povo, o mesmo já não ocorrerá com o funcionamento da nova Casa da Ópera, o hoje restaurado Teatro de Sabará, que eu mostrei ainda agora. Na sua inauguração, levada a efeito em 1819, é interessante notar isso, né? Quer dizer, a Casa da Ópera de Sabará é inaugurada em 1819, e a própria proporção é, da, da fachada de gosto mais neoclássico e o interior demonstram muito claramente isso, né? de que já se trata de uma, é, de uma construção mais ao estilo do começo do século XIX, né? incluída nas, nas promoções de regozijo pelo nascimento da princesa Maria da Glória, as pessoas que ali tiveram acesso para assistir as peças Zelo da Amor, e Maria Tereza Imperatriz da Áustria ocuparam as respectivas dependências, os 47 camarotes, as espaçosas plateias, as grandes varandas, segundo as graduações e distinções. E, naturalmente, que mais nitidamente se percebe isso no caso do Teatro Sabará, eu posso dizer porque conheço ambos né, e já visitei várias vezes. A questão do lugar ter reservado, por exemplo, aos convidados mais ilustres e importantes, que é justamente esse camarote que fica situado aqui ao centro, né? naturalmente isso favorecido pela perspectiva central, né? pela caixa né? construída para que o espectador principal estivesse situado no ponto ótimo de observação, né? no lugar de ver, né? no teatom propriamente dito, né? no lugar de onde se vê né? completamente tudo. né? Uh, o mesmo critério de precedência deve ter sido obedecido ainda em 1821 por ocasião da nova solenidade cívico-gratulatória quando a companhia Guilherme Southby ofereceu um espetáculo à Câmara Sabarense. Mais liberais seriam os programas cumpridos, igualmente às vésperas da Independência, na Vila de Campanha e no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, uh, com encenações teatrais em praça pública e destinadas ao comprazimento de toda a população. E ele fala muito de uma cidade chamada Campanha, que nos anos de 1817 a 1821, é, comemorando a aclamação de Dom João VI, o juramento das cortes de Lisboa e também Diamantina, é, pela, primeiro pelas núpcias de Dona Emília Câmara, filha da Independ, do intendente Diamantes, e depois pelas do futuro imperador Pedro I. Nessa cidade também de Campanha, você tem muita produção é, teatral. Um caso que ele chama atenção, que eu já disse aqui anteriormente, é o caso do Teatrinho de Chica da Silva. Né? Esse capítulo eu acho todo interessante, e por isso eu vou ler vários trechos para vocês aqui da, da, do, do, do Teatrinho de Chica da Silva. Como se pode deduzir da inclusão obrigatória de comédias ou óperas no programa das festas cívico-religiosas determinadas pela coroa portuguesa, essa sempre dispensou atenção e proteção ao teatro. Ele diz claramente algo que o Décio Almeida Prado não diz, que existia um interesse da coroa portuguesa na proteção e no desenvolvimento do teatro, favorecendo portanto seu desenvolvimento mesmo nas de filas da colônia. Em Alvará, datado de 17 de julho de 1771, o rei chegou a formular de modo inequívoco a posição do governo de Lisboa no tocante ao assunto, concluindo por recomendar o estabelecimento de teatros públicos bem regulados, etc. etc. Antes, porém, que a divulgação da palavra real viesse a incrementar o surgimento mais efetivo dos teatros públicos, a Capitania das Minas já evidenciava sua preocupação com a atividade teatral mais ou menos regular, improvisando locais de representação ou promovendo a construção de edifícios para isso adequados. O Teatrinho de Bolso, de Chica da Silva, mandado preparar pelo contratador... É, eu falei Xavier, não tem nada a ver. Desculpem, eu falei uma batata aqui. É, pelo contratador de diamantes e desembargador João Fernandes de Oliveira, em sua chácara nas Redondezas Diamantina, para a deleite de sua amante da pequena corte que girava em torno da célebre mulata, parece ter sido o núcleo pioneiro de espetáculos regulares em Minas. O palco funcionava numa sala espaçosa que dispunha de todos os apetrechos indispensáveis para a arte cênica, sendo ali representadas entre os anos de 1753 e 1771, peças de repertório entre 1753 e 1771 peças de repertório do tempo óperas e comédias algumas de autoria de Antônio José da Silva Judeu supõe-se que em época anterior durante a gestão de outro famoso contratador Felisberto Caldeira Abrantes anos de 1748 a 1752 vale observar que a família Caldeira Abrantes ainda existe com este sobrenome até hoje né uh... Enfim, é, me perdi aqui. Sim, é, sob a regência desse contratador, Felizberto Caldeira Brante, de anos de 748 a 1752, tem ocorrido exibições dramáticas na Casa do Contrato, mas o certo é que foi comprovadamente o Teatrinho de Chica da Silva, no Tijuco, um importante centro de radiação do teatro da Capitania, dali saindo, reparem bem, dali saindo atores cantores para a própria Casa da Ópera da Vila Rica essa, ao inaugurasse em 1770, no mesmo local onde ainda se encontra, a antiga Rua de Santa Quitéria, teria sucedido a outra de caráter provisório, sem sobre isso haver, no entanto, elementos concretos. Uh, restam, sim, documentos que aludem a existência de casas da ópera em São João del Rey, em atividade nas alturas de 1775 a 1782, e de uma primeira, já considerada em declínio, por volta de 1783, na Vila de Sabará. Ou seja, essas casas da ópera não são as primeiras. Outra casa da ópera foi a de Paracatu, existente em 1780, na Rua do Ávila, por, onde, por essa época, onde, por essa época, atuava um grupo teatral musical organizado pelo padre Domingos Simões da Cunha. O que se vê é que os padres não... não não foi só a catequese jesuítica que produziu atividades teatrais, mas também outros padres em situações posteriores o fizeram. Eu queria fazer uma observação sobre essa questão da, do termo usado pelo, pelo Afonso Ávila, o termo célebre mulata, é, termo que era muito comum, de uso muito corrente é, em 1978, por exemplo, e que hoje é, valeria um reparo, né? naturalmente que é, é preciso restaurar também o sentido que esse termo tinha na época, né? isso significava, na verdade, como vai significar em muitos outros momentos em que são mencionados mulatos e mulatos aqui, né? a compreensão que se tem de uma, uma, uma certa categoria da população negra que já se miscigenava por naturalmente e principalmente por imposição violenta, né, e que encontrava brechas dentro do sistema, aqui e ali, para ir é, resistindo e lutando contra a própria escravidão. Tanto é que, no caso específico do teatro, o Afonso também chama a atenção disso, toda a, por exemplo, todo o esforço abolicionista em que está presente inclusive a figura de Castro Alves passa necessariamente pelo teatro. Então, o teatro tem um papel, inclusive, nesse sentido. No, no que diz respeito à crônica da Casa de Ópera do Vila Rica, que agora sabemos, que recebe atores vindos do teatro de Chica da Silva, e, portanto, atores vindos do teatro, criado por imposição, por exigência de uma mulher negra, né, que depois é, recebeu toda a vingança da sociedade, isso também está muito presente no filme, de forma muito contundente, né? a partir do momento que o contratador vai embora, todo o ódio que a sociedade é, é, dispensava contra a Chica da Silva que não podia manifestar, passa a manifestar, né? mas os, a, a, os artistas formados a partir dessa, desse experimento né, inicial, que, embora é, reivindicado por uma negra, naturalmente ainda não tem ou até onde se sabe, tem alguns elementos apenas que possam se mesclar com alguma coisa que venha da tradição africana, mas, de qualquer maneira, esses atores vão para Vila Rica. E, depois de Vila Rica, alguns outros, numa uma, uma sequência né, de aprendizado, vão chegar até o Rio de Janeiro. Então, portanto, é muito importante assinalar isso também, o fato de que a nossa história... É, a história do teatro brasileiro não é nem inexistente durante o período colonial e, mais ainda, é uma história de um teatro originado de é, elementos também da cultura negra. E talvez, em alguns momentos, tenha é, sido é, crucial a presença é, de pessoas negras para a existência desse teatro. Isso é verdade também no que diz respeito aos elencos, porque muitos desses elencos eram formados, é uma passagem aqui que eu não vou localizar mais agora, mas muitos elencos desses eram formados por pessoas negras. E é, um cronista da época, inclusive, menciona que é, não era possível encontrar brancos entre os, os, os ele, as pessoas que faziam parte do elenco da companhia teatral porque os brancos não se... Não se não se sujeitavam, são palavras do cronista, não se sujeitavam, sujeitavam àquela vida à qual se sujeitavam os mestiços e os negros, né? chamados naquele momento de mulatos, né que é uma denominação que vem desde a colônia, né? e que naturalmente tem de ser e precisa ser questionada. Mas, de qualquer maneira, é importante assinalar isso, quer dizer, Descontados todas essas questões semânticas, inclusive das denominações e tudo, é importante assinalar isso, é uma matriz negra no teatro brasileiro. Né? A crônica da Casa da Ópera de Vila Rica, iniciada assim sob os melhores auspícios, conhecerá a partir das, daí alternativas de sucesso e de relativo malogro. Note que ele fala de relativo malogro. Né? Foi arrendada a exploração do teatro a 5 de dezembro de 1771, a razão de 300 mil reais por ano, Marcelino José de Mesquita rescinde o contrato respectivo a 16 de junho de 1772, devido certamente aos resultados insatisfatórios do negócio. Havia muito isso também, quer dizer, as companhias não conseguiam cumprir os contratos, né? arrumavam compromissos com vários, isso acontece muito no século XIX, quer dizer, se a gente for considerar que a existência de um ambiente de produção artística é que determina a existência da arte naquele, num determinado país, ainda assim, coisa que eu não concordo, ainda assim teríamos que levar em consideração de que existe um malogro também dessa vida artística. Porque essa vida artística, na verdade, já está regida a essa altura, vide o que está colocado aqui do arrendamento do teatro, já está regida por contratos de natureza já propriamente capitalista. Muito embora ainda se estivesse num período extrativista e ainda antes da independência do Brasil, mas todas as práticas já apontam para uma lógica de relação com a cultura mediante o capital. Então, portanto, não é mais uma coisa voluntarista, né? tampouco talvez fosse antes, não necessariamente significava que não houvesse alguma espécie de profissionalismo entre os artistas que existiam. De, de maneira informal, que não podiam publicar seus livros, mas que transmitiam oralmente suas histórias e assim por diante. Né? É... O, o Afonso Ávila estudou a correspondência do Souza Lisboa no período de 1770 a 1775, e foi daí que ele tirou a informação de que havia um interesse com que se empenhasse na manutenção da Casa da Ópera, tudo fazendo para assegurar a qualidade e a variedade dos espetáculos. Né? Tanto que havia trocas de, diz ele aqui, ao mesmo tempo em que agencia atores em Sabará e no Tijuco, no Tijuco, lá no Teatro da Chica da Silva, ele encomenda ou permuta peças em Lisboa e na própria capitania, manda compor e copiar solfas, que são as partituras... né e preocupa-se com a emulação dos operistas de São João del Rey, além de cuidar dos detalhes finais da pintura. Quer dizer, havia muitas dessas pessoas que eram dedicadas a uma variedade de atividades dentro do teatro e, principalmente, de atividades que envolviam a música. Portanto, o que principalmente acontecia era o teatro de ópera. As partituras eram importantes, porque, inclusive, havia, inclusive havia é, agremiações artísticas que giravam em torno de orquestras, né, como são hoje conhecidas as orquestras barrocas de Minas, que mantiveram essa tradição por séculos a fio posteriormente. Né? Mesmo no período da decadência de Ouro Preto, no um período que corresponde à mudança da capital nos anos 40 para Belo Horizonte e mesmo antes, né, todo esse período é um período de decadência, mas é um período em que se mantém as atividades das orquestras de Prados, de São João do Rei, né, orquestras essas que eram convocadas Para acompanhar as apresentações né. Souza Lisboa, se já que tem carta A seu amigo Joaquim José Freire de Andrade Intendente do Ouro de Goiás De haver introduzido no palco De sua Casa da Ópera Atrizes em vez de antigos travestis Acentuando mesmo com indisfarçável orgulho Que uma delas representava com todo o primor Melhor que as do Rio de Janeiro Ou seja, já havia parâmetros para isso né? Aí, com o falecimento do contratador João de Sousa Lisboa, que provavelmente dedicou a maior parte do seu tempo justamente ao empenho para, para, para com as, as, as atividades teatrais, né? é, poderia parecer que a coisa iria diminuir ou que, iria, é, que o teatro de ópera iria naufragar, mas, oito anos mais tarde, quando se efetou as festividades alusivas aos disposórios do Infante Dom João, que eu já falei antes, estará atuando ali, talvez, com temporadas regulares, o elenco a que o autor das cartas chilenas atribuía pejorativamente o de bocas de mulatos, né? que é aquilo que eu já falei antes, e no qual se destacavam três intérpretes femininas, Joana, Maria, Violanta, Mônica e é, A. Fontes, eu não sei qual é o primeiro nome. Eu acho que eu já citei isso aqui, na live passada, né, já chamei a atenção para a presença das atrizes, coisa que era, não era tão comum assim na época. A Casa da Ópera estava entregue a Manuel Lopes da Rocha, em 1790, já sob a administração do contratador João Rodrigues de Macedo, teria como diretor de cena, havia um diretor de cena, Antônio de Pádua. Em 1800, achava-se à frente do teatro como empresário João Daniel Tronche, o que prova o seu funcionamento em termos, então, pelo menos razoáveis nas alturas de 1817 a casa da ópera deveria, porém, ter recuperado todo o seu prestígio inicial, pois a isso se refere explicitamente Adrian Balbi em suas observações sobre o teatro à época em Vila Rica. Concorreriam para tanto as atenções que na ocasião um velho edifício teatral recebido do poder público através de recursos para as obras necessárias à sua reforma e conservação, obras essas que vão que pretendiam primeiro que a casa que a casa de ópera fosse demolida e construído um novo teatro, porque já aí o modelo, como eu já demonstrei anteriormente aqui na, na apresentação, era o um modelo, deixa eu voltar para a fachada lá, era o um modelo vigente, já era esse modelo de fachada ampla e não o um modelo tido como acanhado, que era esse barroco, né, que, aliás, tem os pórticos todos feitos em pedra-sabão, né, característico de ouro preto, né, mas acabou se optando... É, pela reforma desse mesmo edifício, e uh, ele diz aqui que, em 1820, nele era realizado regularmente um espetáculo semanal. Aí vai falar é, é, Afonso Ávila de é, Sabará, eu tirei a apresentação, mas não queria tirar, vai falar Afonso Ávila de Sabará, né, é, que vai ser cuja inauguração vai se dar 50 anos depois da construção da Casa da Ópera de Vila Rica, né, e, e ainda documenta, ao lado de Ouro Preto, a relativa grandeza do primeiro período da história do Teatro de Minas. A Casa da Ópera que se inaugurava era edifício de maiores proporções arquitetônicas e condições de conforto né, e do que é de Vila Rica, e, seus construtores, e se seus construtores ou administradores não dispunham de recursos financeiros e artísticos tão largos quantos mobilizados por Sousa Lisboa revelavam, não obstante isso, mais apurado bom gosto nos detalhes e no acabamento do prédio. Aí, a partir disso, o Afonso vai fazer, então, um comentário sobre os repertórios e sobre os elencos regulares, dirá ele. Germain Bazin, num de seus estudos sobre a nossa arte barroca, admitiu a hipótese de que os brasileiros, no período em que o estilo floresceu entre nós, em outras manifestações criadoras, não chegaram a conhecer a ópera, sete forma essencial de barroco, essa forma essencial do barroco. As pesquisas levadas a efeito mais recentemente vieram não só contrariar as suposições do eminente intérprete do Alejadinho, como também revelar que, embora com considerável defasagem, a ópera foi francamente cultivada no Brasil na segunda metade do século XVIII. Ou seja, esse texto do Afonso tinha, inclusive, na altura, em 1978, com o dom de chamar a atenção para uma visão que era uma visão equivocada anteriormente, talvez tributária muito de visões como a do Décio de Almeida Prada, de que, na verdade, não teria havido nada no período barroco brasileiro e que as pessoas não teriam conhecido uma produção cultural relevante e, nesse caso específico, a forma essencial do barroco, segundo o crítico francês, especialista em alejadinho, que seria a ópera. Ao contrário o que demonstra o texto do Afonso Ávila, é que é, é, a, na época em que surgem as casas da ópera, exemplo das do Padre Ventura no Rio de Janeiro, de Souza Lisboa e Vila Rica, é a partir daí os programas e a partir daí os programas oficiais das festas gratulatórias, ao se referir aos espetáculos teatrais de circunstância, já não falam mais em três dias de comédias em três dias de ópera pública. Já se trata de temporadas na Capitania das Minas Gerais, onde a atividade musical atingiu, segundo a opinião erudita de Curtilange, Lange, não citado pelo Des, um nível de qualidade comparável no tempo dos grandes centros europeus, era natural que a ópera encontrasse excepcional ambiente para desenvolver-se. Diz mais, já no Teatrinho de Chica da Silva, em Diamantina, a forma lírica se alternava no repertório com as comédias de Antônio José da Silva e Judeu. E Souza Lisboa, ao criar em 1770 a Casa da Ópera de Vila Rica, aproveitou-se da experiência anterior do Tijuco, ali contratando atores, ao mesmo passo em que encomendava libretos em Lisboa e solfas na própria capitania, aqui permutando ainda peças com os operistas de São João Del Rey, vila onde a atividade do gênero teria igualmente expressivo impulso. É bom lembrar que era um padre, o padre José Maurício, que produziu uma série de composições de partituras para as orquestras barrocas mineiras. Ah, e ainda faz mais, ele chama a atenção não só dos já tradicionais poetas da Inconfidência, mas também chama a atenção do, do caso do José Bonifácio, artista que, ao lado de mais um companheiro, Souza Lisboa, se empenhou em contratar em Diamantina para os espetáculos de Vila Rica. Era ele que fazia essa função. O empresário da Casa da Ópera da Velha Capital queria realmente formar um bom elenco, para tanto, mandando agenciar valores onde estivessem. Ele não poupava o dinheiro, como existiam muito, né? e como, claro, também endividavam-se muito, e provavelmente essa também é uma, era uma das fontes dos, das confusões produzidas que levaram à própria inconfidência, né? quer dizer, o desejo, o empenho nacionalista, né? o empenho no sentido de construir uma narrativa própria, artisticamente falando, né? é que é, acaba fazendo com que haja um investimento decidido nesse sentido. Então, eles vão buscar isso. Em Sabará foi procurar um tipo adequado para os papéis do, de gracioso, já no próprio ano da inauguração do teatro, que construíra, pôde ele introduzir no palco duas atrizes, revolucionando com isso as regras de interpretação e a moral da época, porque, naturalmente, essas mulheres não eram bem vistas socialmente. Não preciso aqui ficar lembrando o quanto, durante muito tempo, a atividade teatral foi confundida com a prostituição. Há um capítulo em que ele vai falar sobre a relação dos poetas confidentes, inconfidentes, perdão, com o teatro. É um capítulo específico em que o, o teatro comparece como gênero em sua forma literária. Por sua vez, o teatro dramático era leitura relativamente disseminada entre os letrados mineiros, conforme demonstram as relações de livros sequestrados na devassa, eu não lembrei desse termo na live passada, devassa, né, que sequestrou inclusive livros dos inconfidentes, e aí vem o depoimento dos viajantes, né? É, depoimento do é, John Lucock e, e Freires, em 1817 e 1814, acompanham Saint-Hilaire em seu julgamento negativo, mas sem a mesma ênfase crítica. Mais simpáticos, porém, foram os depoimentos do inglês John mal Ou seja, ele busca outros depoimentos, e não só o depoimento já canônico do Saint-Hilaire, né? E, e o John Mao, que assistiu em 19, 1809, com elogios às duas representações, destacando, ao contrário de Saint-Hilaire, as decorações da sala, que ele gostou, não achou de mau gosto, e considerando razoável a qualidade dos atores. E ainda teve o austríaco Johann Paul, que, apresentou que presenciou três espetáculos em 1820. Mais ainda, os alemães Spix e Martius. Uh, uh, sem mais demoradas considerações, incluem, em 1818, o teatro entre os principais edifícios públicos de Vila Rica e aludem à presença de atores ambulantes. É, Adrian Balbi, autor menos citado que os precedentes, né, interessou-se pela própria crônica do teatro de Vila Rica, referindo-se à sua fase anterior de prosperidade ao momento de recuperação do prestígio, pelo qual passava, em 1817, observando que os atores locais desfrutavam da melhor reputação em outras partes do país e que de Minas saíam para brilhar no Rio de Janeiro. Provavelmente, essa relação metrópole-colônia também, como nós sabemos, é reduplicada na relação capital-federal e a capital do Brasil durante certa época, do vice-reinado e a futura capital federal quando se dá independência, quer dizer, as relações é, é, estamentais né, entre esses vários setores e a confluência dos artistas é, a partir, sobretudo, da, da vinda de Dom João VI é, para o Rio de Janeiro obedeciam também a uma questão naturalmente financeira. A ah, Essa opinião está, sem dúvida, confirmada na viagem pitoresca de Jean-Baptiste Debré, quando o famoso integrante da missão francesa, discorrendo sobre a vida artística que conheceu no Rio de Janeiro, transcreve o depoimento de seu amigo e discípulo Manuel de Araújo, Porto Alegre, em que se destaca a atuação de tenores mineiros no teatro lírico carioca no início do século XIX. É, por último, na questão da cenografia e da arquitetura, é... Ele chama atenção para uma coisa também que não é levada em consideração pelos historiadores tradicionais do teatro brasileiro, que é a presença dos artistas visuais, né, dos pintores, dos arquitetos, né. E aí ele faz uma longa, um longo discurso sobre a localização da, do, da, desses teatros, né. Por exemplo, ele diz aqui é, prédio de fachada singela e a seu tanto pesada, que é o, o caso de Ouro Preto, deixa eu voltar lá para mostrar, lembrar vocês novamente disso. Né? Vejam que ele fala o seguinte sobre isso. Prédio de fachada singela e a seu tanto pesada, lembra por ela a austeridade... É, de certas capelas do período. Muita gente, quando viu essa imagem, eu pus ela de propósito nos chamamentos para essas lives, é, pensou que se tratasse de uma igreja. E, de fato, né, tem essa característica. E a sua localização em terreno acidentado, na íngreme rua de Santa Quitéria, lateral à bela Igreja do Carmo, obedeceu talvez a conveniência de construção, de modo a aproveitar-se numa espécie de anfiteatro natural né, a, a irregularidade do lote em declive. É o que acontece, então, quando a gente olha as, a, as imagens posteriores. Né? Tanto é que essas paredes que estão aqui, elas são todas é, revestidas com taipa e tal, porque é, é, são todas construídas em taipa e, são, e tem um revestimento que muitas vezes parte da parede está imersa na própria terra. Esses, esses bancos são todos da reconstrução posterior do teatro, porque originalmente eram bancos é, comuns, né? bancos lisos e contínuos, né? não eram cadeiras propriamente dita. Como essa, Essas cadeiras são tão muito ao estilo ar-nouveau, ou seja, refletem já reformas posteriores de final do século XIX. Diz ele ainda, é, com seus semicírculos de galerias ou antigos camarotes ou frisas, e a nível pouco inferior ao do palco a sua plateia central, a Casa de Espetáculos atenderia bem às necessidades do limitado público afeito ao hábito regular do teatro. As várias reformas a que foi submetido o edifício, a exemplo das realizadas entre 1855 e 1862 sob a direção de Afonso Celso de Assis Figueiredo, o futuro Visconde de Ouro Preto, não terão alterado substancialmente o aspecto da velha construção vinda do período colonial, embora as obras de melhoramento visassem sempre adotar o teatro de maiores condições. Nos seus melhores momentos, a decoração do teatro procurava é, ajustar-se às circunstâncias, como ocorreu em 1857, quando ali se realizou o primeiro baile à fantasia do Carnaval de Ouro Preto para o que foram introduzidos no orçamento espelhos, globos especiais de luz e painéis coloridos. Ressalte-se que o mesmo se passou também nesse outro teatro, no Teatro de Sabará. Eu gostaria de convidá-los a pensar né, nesse teatro né, transformado em teatro, é, em, em lugar de festejo, de baile carnavalesco. Né, coisa que, é, na verdade, criou tradição no Brasil, porque... É, é, pelo menos durante toda a minha infância, eu ouvia falar do baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, os bailes em teatros municipais aconteceram muitas vezes como forma de é, oferecer um, te... um carnaval elitizado a uma certa parcela da população. Né? O plantel de pintores e artesãos existentes na capitania, cuja obra ainda hoje surpreende os estudiosos pela qualidade e versatilidade, não deixaria de atender a mais essa solicitação de uma sociedade que primava pelo seu bom gosto e existência artística. Naturalmente, esses painéis se perderam, muitos panos e bocas de cena se perderam, mas foram feitos trabalhos primorosos. Essa pintura que, tá, que, que não existe no palco de Sabará e que existe em cima do palco de Ouro Preto é uma pintura... Das várias, de várias camadas, porque existiram várias outras pinturas anteriormente. Então, foram mobilizados todos os esforços artísticos da Capitania nessa época. E não era uma coisa meramente amadora. Né? Daí que o comentário lá, supercilioso, do Saint-Hilaire, né? é, que dizia que a cortina representa as quatro partes do mundo pintadas de modo mais grosseiro, entre, porém, as decorações que são variadas, algumas suportáveis – quer dizer, esse nariz empinado do Santillé em 1817 não levava em consideração né, é, que havia ali uma inventiva, inclusive do ponto de vista da, da, da própria criação né, do, do, da, da, da, do imaginário né, da colônia, que é absolutamente... É, é, Marcante, mas que, cujo, cuja documentação é precária hoje em dia. Tanto é que os teatros de São João del Rei e de Diamantina não sobreviveram. Um teatro que existia, uma casa da ópera que existia em Diamantina, foi demolida para ter lugar, para no seu lugar ser construída uma penitenciária no século XIX. E o teatro de São João del Rey também foi demolido posteriormente e foi construído outro que depois acabou já no, na, na, na transição para o século XX transformado em cinema. O surto teatral, diz então é, o Afonso Ávila, se estende por todo o interior mineiro e no último quartel do século as casas de espetáculo se multiplicam. Isso obedece a um movimento que se percebia também, e que eu vou falar disso mais adiante, em todo o mundo. E na segunda metade do século XIX, em toda a Europa, nas principais capitais Viena, Paris, Londres, Berlim... É, havia um, uma disseminação de teatro. Né? Portanto, é, não se sustenta essa ideia, eu já vou me aproximando da, da conclusão aqui, não se sustenta essa ideia de que as, é, o teatro não teria sobrevivido no Brasil. Nós estamos falando de Minas porque é onde está concentrada a riqueza nesse momento. A gente tem ciclos, né? o ciclo da cana-de-açúcar tinha passado, o ciclo do cacau viria a acontecer mais ou menos no começo do século XIX, né? o, o ciclo do, é, da borracha no século XIX, perdão, em Manaus, que justificou a construção do Teatro Municipal de Manaus, o ciclo do cacau na Bahia, que também faz com que uma cidade que eu já conheço, que é, é, é a cidade lá do, do, da Dona Flor, Oh, meu Deus, de repente me deu um branco e eu esqueci do nome da cidade. Mas, enfim, uma cidade aqui da Bahia, que é uma cidade importante, é, isso é coisa de velho, gente, não diga não. Liga, não. É, às vezes você é, tem assim, um nome absolutamente banal e é, você esquece completamente. Assim, na hora que você vai lembrar, ele desaparece da sua memória. Mas, enfim, daqui a pouco eu lembro, quando não estiver mais me esforçando para lembrar disso. Mas vocês, muitos de vocês, já devem ter lembrado aí de que cidade eu estou me a que cidade eu estou me referindo, né? ah, que é, inclusive, cenário do, de romance do, do Jorge Amado né? e tudo mais. É, daqui a pouco vai chegar. Eu visitei essa cidade, por exemplo, no interior da Bahia, e você percebe novamente, como percebe aqui em Cachoeira, né? a presença da riqueza renovada nos casarões do século XIX. O casarão onde eu moro aqui, em Cachoeira, é uma construção que remonta ao século XIX e à primeira metade do século XIX, inclusive. Portanto, é, existe um ciclo né, em que a arte é um privilégio de extinção de uma certa classe social que se manifesta, inclusive, pela arquitetura renovada. É possível você ver os prédios de estilo barroco e é possível você ver os prédios do século XIX. Em Ouro Preto se mantiveram mais os prédios mais antigos, então você vê com mais frequência o casario barroco. Em, é, em outras cidades, como, por exemplo, Diamantina, você já vê uma mescla disso, em São João del Rey, você já vê uma mescla disso. Em Manaus, você vê trechos né, que são chamados é, chamado centro histórico, em que você percebe essa presença... Né, que fez com que a cidade tivesse uma época brilhante de, de, de, de, de Fausto. Né? Todos esses períodos foram é, comandados principalmente por é, proprietários de terra, latifundiários, e ninguém está dizendo que não, Quer dizer, são todos per períodos que representam a presença de um poder autoritário, autocrático, impositivo, é, restritivo, preconceituoso, mesmo racista e tudo mais que você possa imaginar. Mas, mesmo assim, e apesar de tudo isso, há uma produção artística que progride dentro desses universos, mas sofrendo desse problema dos ciclos, né? quer dizer, com o declínio da, da, da, da mineração em Minas Gerais, ou seja, o ouro não estando mais tão afluente, e sim outros minerais de menor Valor e com a, a, a transposição da capital para Belo Horizonte nos anos 40 do século 20, então se dá o golpe de misericórdia sobre essas cidades, né, que já vinham sofrendo de longa decadência. Mas aí, por exemplo, após o movimento modernista, os modernistas vão visitar o Ouro Preto e nasce né, toda a, a discussão que vai dar origem, por exemplo, ao serviço do patrimônio histórico, a preocupação com a conservação para além dos, da questão da riqueza e sim do valor histórico da importância histórica, né? Ou seja, isso dá é, ocasião para o surgimento de outras questões e outras preocupações que vão caracterizar toda essa esse esse esforço, né? Que vai ser do Instituto do Patrimônio Histórico que vai se dar então a partir principalmente do século XX, não é? Quer dizer é, há também é, sistemas de compensações irregulares, né, mas de compensações nesse processo que vão fazendo com que a, a, a história caminhe, é, a história da cultura brasileira caminhe para adiante. Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje em relação à a, a outra questão do teatro a partir. Deixa eu pegar aqui, peço licença a vocês para pegar aqui, vai balançar um pouquinho a câmera pegar aqui a minha programação, que eu deveria, eu sei que eu deveria ter pego antes, mas eu esqueci, né? Assim como eu esqueci o nome da cidade onde eu estive, né? É, eu tenho que pegar aqui a programação que eu não estou achando, não está nenhum desses lugares, a programação para falar do que a gente vai falar é, a partir daqui para diante, né? Não era essa pilha de... Ah, tá aqui. Era essa pilha era outra pilha. Então, depois da de gente passar pelo barroco, na nossa linha do tempo aqui, a gente vai, então, falar do espetáculo romântico. A gente falou um pouco, eu, na verdade, condensei questões que eu falaria em relação ao neoclassicismo e ao barroco, e a gente, então, já vai a partir da próxima da próxima live, daqui a 15 dias, a gente vai falar justamente do Christoph Chard. Ou seja, eu terminei ainda agora falando que aquilo que o Afonso Águila aponta em direção a um crescimento do teatro na segunda metade do século XIX era um movimento internacional. E, de fato, era e tinha que ver com a ascensão burguesa, a definitiva consolidação de uma ascensão burguesa, que vai se reproduzir no Brasil somente é, a partir do final do século XIX e começo do século XX, mas tardiamente, portanto, mas que, do ponto de vista teatral, por exemplo, é, caminha para a transformação, então, daquilo que é, é, existia até então de forma misturada com outras festas e coisas assim, para aquilo que seria o teatro propriamente dito, tal como nós entendemos hoje. Então, quando eu for falar na, na, daqui a duas semanas de Christoph Schaller, daqui a 15 dias, daqui a duas, quartas-feiras, se quiser, eu vou falar do Christoph Schaller e vou chamar a atenção justamente para a questão do desenvolvimento de um certo modelo teatral, que é o que ele vai falar na gênese da sociedade do espetáculo. Esse modelo teatral vai se consolidar como um modelo ou seja, como o que se entende para o teatro, já bem diferente daquilo que existia, por exemplo, o que existiu antes no Barroco, o que existiu no Cassino, o que existiu no Renascimento. Já tem elementos daquilo, mas é uma outra coisa, isso que eu pretendo mostrar. E aí já se consolida a ideia do espetacular, que é, onde eu quero, é para onde eu quero ir. Né? Porque depois nós vamos ver o que vai se subtrair desse espetacular e como esse espetacular então vai ser capturado para o uso de uma sociedade massiva. Mas isso já vai ser assunto para conversas posteriores. Eu tenho que ir agora, porque eu tenho que dar aula em seguida. Agradeço a todos que acompanharam a live de hoje e aviso a todos vocês que depois essa live, como já de costume, vai é, é, logo mais estar lá no YouTube, né? é, é, posta já é, como vídeo da série, da playlist de Arte ao Vivo. Né? Então, ela é transmitida aqui no Facebook, mas depois vai para o canal do YouTube como dentro da playlist de Arte ao Vivo. Então, daqui a 15 dias, espero vocês novamente aqui com mais um é, é, Arte ao Vivo Desconstruindo o Espetáculo, vai ser o número 10, e que a gente vai falar, então, justamente sobre a gênese dessa sociedade do espetáculo. Eu explico isso da próxima vez. Um abraço a todos e até lá.